A APA, a Área de Proteção Ambiental do Santuário Ecológico da Pedra Branca, foi criada em 2006 com o intuito de proteger a natureza da nossa Serra da Pedra Branca. Existem as águas medicinais de pocinhos do Rio Verde e há espécies em extinção na área. Precisamos preservar. Nasce agora então a Aliança. O que é a Aliança? A Aliança é um grupo de pessoas, de sonhadores, unidos para poder defender o que nós temos de mais lindo na nossa região. A nossa natureza, a água, a vida. E a vida é a água. A água é a vida. Sem ela, nós não somos nada. Em prol da Aliança, em prol da água, em prol da APA da Pedra Branca. A Aliança é a federação de várias ONGs e associações de moradores em prol da APA do Santuário Ecológico da Pedra Branca. Quais são essas ONGs e essas associações? A Associação dos Moradores do Bairro da Pedra Branca... Associação dos Moradores do Bairro do Bom Retiro, Associações dos Moradores do Bairro da Lagoa, a ONG NARP Nascentes do Alto Rio Pardo, de Santa Rita de Caldas, a Associação Socioambiental e Cultural Pocinhos Vivo, Associação Oportunidade. E essas entidades todas são as que estão começando a aliança. Se você faz parte de alguma organização, associação, ONG e quer fazer parte, no dia 25 nós vamos estar fazendo a filiação de novas entidades que acreditam e apostam no futuro da APA da Pedra Branca. Agora o problema é que só a gente, nas nossas cidades aqui de Caldas, Santa Rita... É, Bitiura, sozinhos a gente tem muito menos força A gente precisa da sua ajuda Da sua contribuição Porque no dia 25 de janeiro Nós vamos organizar um grande festival é, cultural, é, com palestras, com autoridades presentes de todo o Brasil, em que nós vamos poder difundir as nossas belezas e poder dar um passo importante na proteção da nossa natureza, que é a criação da Aliança em prol da Água da Pedra Branca. Mas esse evento, para ser bonito... Vai ter palhaços, vai ter apresentação musical, vai ter viola caipira, vai ter maracatu, vão ter autoridades do Brasil aí fazendo suas falas, explicando sobre como gerar renda e gerar um desenvolvimento sem prejudicar o meio ambiente. Tudo isso a gente precisa organizar e a gente não tem os recursos financeiros para isso. E aí é onde você entra para nos ajudar. Claro, venha também para o evento, dia 25. Mas se você não puder, você pode contribuir com a gente. Nós precisamos de uma contribuição de qualquer valor. A gente precisa atingir o valor de 3 mil reais para a gente poder armar barracas, para a gente poder ter as tendas, vamos precisar de som vamos precisar é, de alugar as tendas, vamos precisar de cadeiras, vamos precisar alojar as pessoas que vão vir de São Paulo, de Brasília, de Belo Horizonte, uh, vão vir pessoas de vários locais diferentes aí que nós vamos precisar acolher com todo carinho e alegria. Então a gente precisa em apenas 25 dias da sua contribuição.